O que, que você achou? Você viu o Raul pela primeira vez, o que, que você achou do Raul? É, o espaço é bem interessante, Eu é um lugar para inovação, a gente trocar ideias, onde todo mundo fica muito bem à vontade, assim. Ah, outra pergunta aí, você é... se sente à vontade? Eu... Você se te acolhida, você achou meio separado? De... Quem tem experiência, quem não tem experiência, todo mundo consegue conversar e... e trocar ideias sobre assuntos de interesse comum. Eu gostei da iniciativa, quero continuar participando. O assim. que, que eu achei? Sim, o que, é que você achou do Raul? O que, é que você achou é. aqui, Raul, aqui Raul, da O Hockey Clube é legal, recomendo se você é de Salvador. Você mora aqui na cidade, ou quer tá viver, viver ou tá passeando, Sim. quer viver se um ambiente de, de uma casa hacker, um ambiente de hacker onde as pessoas informação venha visitar o Raul Hacker Club que vai valer a pena, né? Toda sexta-feira tem, tem sessões hackers aqui, eventos. Meu, Virada tudo? hacker, toda sexta-feira, sábado. Sábado tem eletrônica. não tinha som do Raul, mas valeu a pena. Não tocou o Raul. Não, não, não. não, não tocou o Raul, não tocou o Raul. Eu pensei que ia ter um somzinho aqui do Raul, mas é o seguinte, é, a nossa essência é compartilhar então, acho que é um espaço bacana para quem é, que é de Salvador vir e compartilhar conhecimento. Bacana mesmo, nota 10. É, vale a pena visitar. Se eu venho para Salvador, eu venho para Raul de novo. Bacana. Cara, o que, é que você achou, velho? Rapaz, de bola! Quero tornar sócio aqui com o Alcacete Gostei muito! Seja bem-vindo, velho! Gostei do time aí,